Preste muita atenção nesse vídeo, pois você vai acompanhar ao vivo um telefonema que me fez transformar apenas 150 reais em mais de 5 mil reais em apenas 72 horas. E se você ficar comigo por mais alguns minutinhos, vai ter à sua disposição absolutamente tudo o que precisa para ter resultados como esses. Mesmo que você seja um completo iniciante, nunca tenha trabalhado online ou até mesmo não tenha nenhum centavo para investir. Vamos nessa? Alô? Alô, por favor, a Nara? É ela. Oi, Nara, eu peguei o seu contato lá no Instagram, no direct que você me mandou, tudo bem? Ah, tudo, tudo sim, você? Beleza, eu sou o Fernando, como eu tinha te falado, eu sou representante do produto Hot Gel e a gente está querendo fazer uns anúncios no seu Instagram. A gente viu que você tem um perfil bem legal, quanto é que você cobraria para mim em quatro stories e um post no feed. Claro, 150 reais. Beleza, 150 tá bem dentro do que eu tô esperando. Então vamos fazer o seguinte: eu vou te mandar mais ou menos o que eu preciso no WhatsApp e a gente continua por lá, pode ser? Tá ótimo tá então. Tá bom, obrigado. Tá. Valeu, Nara. Bom dia. Como eu disse, essa simples ligação transformou 150 em 5 mil reais em apenas 72 horas. E agora, você está a apenas um passo de ter à sua disposição absolutamente tudo o que precisa para obter resultados assim como esses que você está vendo na tela. Eu quero te dar hoje uma fonte de tráfego segmentado inesgotável, barata e sem bloqueios. Acesso a ofertas secretas que pagam até 75% de comissão. Um passo a passo que vai te mostrar como fazer tudo isso de forma totalmente detalhada e acesso a uma ferramenta que faz você vender até 10 vezes mais para o um mesmo cliente. E se você juntar tudo isso e colocar em prática com apenas 30 minutinhos por dia, vai estar tá apto a gerar resultados como esses que você está vendo agora. E sabe por que eu afirmo isso com tanta convicção? Porque nessa página você verá resultados de pessoas totalmente inexperientes, que nunca haviam vendido absolutamente nada online e que conseguiram fazer suas primeiras vendas como em um passe de mágicas. Apenas seguindo exatamente esse meu passo a passo. E eu também farei você se transformar em uma máquina de vendas. Mas antes é preciso ter clareza. Se você tentar criar hoje um negócio online sem esses quatro elementos, sem esses passos, seria como ter um carrão sem gasolina na sua garagem. Só que ninguém te fala isso. Hoje, o mercado está tomado por fórmulas que prometem simplicidade, porém, o buraco é muito mais embaixo. Quando você dá play na primeira aula, percebe que vai ser obrigado a investir uma fortuna em Facebook Ads, perder meses para criar um produto, ficar empurrando cursos para os seus amigos ou familiares, gravar vídeos e ficar fazendo postagens no Instagram, criar sites ou páginas sem entender nada de tecnologia e, de repente, o sonho da liberdade financeira se transforma em algo mais trabalhoso do que um emprego com carteira assinada. Só que sem a garantia do salário e dos benefícios no final do mês. E daí o que acontece? Você simplesmente desiste, você desanima, fica triste e se sente culpado por não conseguir alcançar os resultados que você sempre sonhou. Mas deixa eu te contar um segredo. A culpa não é sua. E a boa notícia é que tem solução. E ela é muito mais simples do que você pode imaginar. E eu tenho duas dicas, anota aí. Nesse exato momento, milhares de influenciadores do YouTube e do Instagram têm milhões de seguidores prontos para comprar alguma coisa, mas eles não sabem o que vender. E nesse exato momento, milhões de pessoas estão sentadas no computador com o um cartão de crédito na mão, loucas por boas oportunidades. E elas são loucas por amostras grátis. E a união desses dois fatores é o que vai gerar comissões como essas aí na tela para você. E eu descobri isso da pior forma possível, quando uma das minhas principais fontes de renda secou. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Fernando Nogueira, sou um dos poucos top afiliados e top produtores do Brasil a ter uma plaquinha de 5 milhões de reais em comissões. E eu posso te dizer que a internet mudou a minha vida. Hoje eu moro onde eu quero, trabalho quando quero, viajo para onde eu quero. Só que com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Um belo dia, o Facebook tirou do ar todas as minhas campanhas. E num prazo de apenas 24 horas, meus resultados saíram disso para isso. Olha lá em cima, olha para baixo. E quando isso aconteceu, eu entrei em desespero. E não tenho vergonha de falar não, eu chorei porque tudo que eu havia lutado tanto para conquistar, estava em risco. E o pior de tudo, eu estava totalmente nas mãos do Mark Zuckerberg. E ele foi muito claro. Seus produtos não são bem-vindos no Facebook. E aí, ou eu desistia, ou eu dava um jeito. No outro dia, entrei em contato com cinco dos meus mentores americanos e perguntei para eles, e agora, o que é que eu faço? E o que me deixou impressionado foi que quatro deles traçaram praticamente a mesma estratégia. Usar influenciadores digitais oferecendo amostras grátis dos meus produtos. Eu confesso que eu duvidei um pouco disso, mas como não tinha escolha, montei um planejamento e fui para a luta. Peguei o telefone, fiz aquela ligação que eu te mostrei agora há pouco, e o resultado disso, em três dias, transformei 150 reais em mais de 5 mil. Eu fiquei eufórico, mas ao mesmo tempo com medo. Será que foi sorte? Mas em cinco dias eu repeti a dose. E o resultado, dessa vez eu transformei 4 mil em mais de 16 mil reais. Isso para mim foi um verdadeiro grito da independência. Isso salvou o meu negócio. Mas o mais importante é que além de ter testado isso e obtido o resultado em todos os meus produtos, eu também passei a dividir essa tática com outros profissionais, com amigos e até mesmo com familiares e praticamente todos conseguiram ter ótimos resultados. E agora que essa tática está totalmente validada e segura, eu quero que você a copie e cole para também fazer muito dinheiro. Só que eu deixei isso ainda mais fácil para você. Eu eliminei todas as pontas soltas e reuni em apenas um lugar os quatro elementos que farão você obter resultados definitivos. Primeiro, eu vou te ensinar a como encontrar influenciadores lucrativos. Depois, eu vou te dar a chave do mundo secreto das amostras grátis. Na sequência, eu vou te passar um plano de execução à prova de falhas. E por fim, eu vou te dar o truque que vai multiplicar o seu resultado por 10. Além de acesso vitalício à minha ferramenta exclusiva e particular que eu usei para encontrar essa influenciadora que gerou mais de 5 mil reais de lucro para mim sim você vai ter acesso à ferramenta que transformou 150 reais em mais de 5 mil e você também pode conquistar resultados assim imediatamente sem precisar lançar produto investir em anúncio criar sites ou blogs gravar vídeos ficar fazendo stories como muito simples eu quero te apresentar agora o método super está o primeiro método 4 em um do planeta é o único que tem. Sistema buscador de influenciadores, afiliação garantida em produtos de amostras grátis com até 75% de comissão, treinamento internacional e um aplicativo criador de chat pages. O método Superstar transforma o YouTube e o Instagram em toneladas de dinheiro, sem você precisar gravar vídeos ou ficar fazendo stories. Você está diante de uma oportunidade de negócio real. Isso não é apenas um treinamento isso é um negócio completo que vai te colocar para valer no negócio de vendas através da internet pois você poderá dominar qualquer nicho usando o conceito de marketing por influenciadores você vai ter a permissão para promover 10 produtos ocultos que geram milhões de reais todos os meses e que até hoje só cinco pessoas podiam promover e tudo isso de forma 100% prática Nada de teoria, porque eu vou te mostrar apenas o que funciona. De forma simples, clara e sem segredos. Eu vou te dar uma ferramenta para encontrar influenciadores. Eu vou te mostrar exatamente o que você deve vender e como deve vender. Além de um pequeno truque que vai multiplicar os seus resultados por 10. E com o um mínimo de esforço e dedicação, você já vai estar apto para realizar a sua primeira venda ainda hoje de forma fácil e descomplicada, pois você pode fazer tudo pelo seu celular e não precisa ter nenhuma experiência prévia. O método Superstar transforma você em um super vendedor online, usando duas táticas muito poderosas de marketing em fração de horas. A gente vai te pegar pela mão e vai gerar toneladas de comissões no seu bolso através de informação, ferramentas táticas e produtos que são guardados a sete chaves pelos grandes nomes do mercado. Sem o método Superstar, você teria que gastar muito com tráfego, você iria sofrer com bloqueios, você ia ficar rodando em círculos, desatualizado, promovendo ofertas furadas, perdendo dinheiro. Mas agora, com o método Superstar, você vai conseguir vender em 24 horas, você vai receber tráfego qualificado, você vai detonar os seus concorrentes, você vai ter uma base de clientes, vai ter comissão de 75% e vai ganhar muito dinheiro. E com tudo isso que eu te falei, com apenas três simples passos, você vai ter os resultados que sempre sonhou. O passo número um é a busca automática. Você vai lá usar o nosso buscador automático de influenciadores lucrativos e vai fechar uma parceria que pode ser até grátis, viu? Não precisa nem tirar dinheiro do bolso. Seguindo o nosso passo a passo. Depois você vai para o processo de venda fácil, você vai acessar nossa plataforma de ofertas secretas, vai escolher um dos produtos de amostras grátis e vai gerar o seu link de afiliado com até 75% de comissão. Depois vem a multiplicação, você vai ativar nosso criador de chat pages, vai gerar uma lista gigantesca de clientes e vai vender 10 vezes mais, sem precisar nem sequer pagar um autoresponder, tá? Isso é tudo, Três passos, lucro, certo. Você vai poder ganhar de R$ 67 a R$ 300 reais ou mais por dia, trabalhando em tempo parcial. Você pode começar com apenas 30 minutinhos do seu dia, tá? Você pode fazer tudo diretamente do celular. Não precisa de nenhum equipamento especial. Você vai dominar todas as táticas em poucos minutos, pois tudo aqui é totalmente amigável para iniciantes. E sabe por que todos amam o método Superstar? Não tem segredo. A gente apenas uniu em apenas um método as duas táticas de vendas que mais funcionam na atualidade. Primeiro, o marketing por influenciadores. Olha só esses números aí na tela. 76% dos internautas já compraram produtos indicados por influenciadores. É por causa disso que a Bruna Marquezine recebe até 400 mil para fazer uma postagem, porque isso dá resultado. Porém, 99% dos micro influenciadores, pessoas aí com menos de 100 mil seguidores, não fazem a menor ideia de como monetizar suas redes. É aí que está a nossa grande oportunidade. Com o método Superstar, você vai descobrir influenciadores de alto engajamento que cobram míseros 10 ou 15 reais por uma postagem, que pode gerar dezenas de vendas para você. Segundo lugar, amostras grátis. Todo mundo ama coisa grátis. E todo mundo prefere receber uma amostra de um produto na sua casa e testar antes de tomar uma decisão maior. É por isso que surgiu o modelo de negócio chamado Grátis Mais Frete, que está revolucionando o mercado de afiliados do Brasil. Porém, isso é muito pouco divulgado e somente alguns top afiliados têm acesso a esse tipo de oferta. Mas a gente acabou com isso. Com o método Superstar, você vai ter permissão para se afiliar a 10 dos produtos com amostras grátis mais quentes do mercado. Olha eles aí na tela. E vai poder ganhar mais de 50 reais com apenas uma venda além de ter acesso a um lead quente que permite a você fazer novas vendas todos os meses o método Superstar é a única maneira para você criar um negócio online altamente rentável com velocidade e gastando pouco pois a gente eliminou todas as barreiras que te impediam de ter sucesso através da internet você vai encontrar influenciadores lucrativos muito baratos ou até mesmo de graça, você vai ter permissão para promover produtos milionários que você sequer imaginava que existiam, você vai aprender tudo isso passo a passo, guiado por alguém que já faturou milhões, e você multiplicará suas vendas por 10 usando o nosso conceito inovador de chat pages. Como? Com esse quarteto extremamente poderoso. Dentro do método Superstar você garante acesso ao buscador Hubble, que é essa ferramenta fantástica inédita no Brasil que vasculha o Instagram e o YouTube de forma automática, em busca de influenciadores lucrativos e altamente segmentados para você fazer campanhas que geram toneladas de vendas. Segundo lugar, eu vou te dar o sindicato secreto. Você vai ter acesso à filiação a 10 produtos com amostras grátis disponíveis em uma plataforma secreta. Esses produtos geram milhões de reais em vendas todos os meses e pagarão até 75% de comissão para você. Ganhe mais de 50 reais com apenas uma venda. terceiro lugar, eu vou te dar a fantástica máquina de vendas, que é um treinamento. E lá você vai descobrir as táticas exatas que eu uso para criar campanhas de marketing de influenciadores, oferecendo amostras grátis, que geram centenas de milhares de reais todos os meses. Tudo passo a passo e sem nenhum tipo de segredo, é imperdível. Por fim, eu vou te dar o 10x, que é o meu criador de chat pages pessoal. Não há nada mais lucrativo do que você ter uma lista de clientes, e o 10x permite a você transformar leads em clientes, e multiplicar os seus resultados por até 10 vezes, através da criação de uma lista lucrativa, sem precisar de autoresponder. E a união desses quatro elementos poderosos, fará você ter resultados explosivos, como esses que eu gerei com o método Superstar. Este é o método completo, com resultados garantidos que você sempre sonhou. Porque só o método Superstar tem. As duas táticas de marketing que mais funcionam hoje, o buscador de influenciadores que é integrado ao YouTube e ao Instagram, tráfego qualificado e lucrativo, sem bloqueios, Ofertas de amostras grátis com 75% de comissão, 10 vezes mais vendas e lucro com nossas chatpages. Você consegue tudo isso com apenas 30 minutos por dia para começar, além de um treinamento detalhado passo a passo. E o melhor de tudo, você pode gerar sua primeira venda ainda hoje. Sim, você pode agora gerar toneladas de vendas. Sem precisar gerar conteúdo, sem gastar com tráfego, sem precisar ficar vendendo curso sem precisar fazer vídeo aparecer sem precisar criar sites ou blogs sem precisar ter conhecimentos avançados sem precisar de dedicação integral de tempo sem risco sem dor de cabeça fantástico não acha e para isso ficar ainda melhor a gente incluiu 2.191 reais em bônus grátis se você garantir acesso ao método Superstar agora bônus número 1 um estudo de caso. você vai sentar ao meu lado e vai acompanhar de A a Z a criação de uma campanha desde a busca do influenciador até o remarketing. Você vai acompanhar como um profissional gera muito resultado com o método Superstar. Bônus número 2, Remarketing Sniper. Com o nosso protocolo matador de remarketing, você nunca mais vai deixar um centavo sequer sobrando na mesa, usando anúncios altamente segmentados e com cliques muito baratos. Isso vai botar fogo nas suas campanhas. Terceiro, é um webinário com especialista. Após ganhar os seus primeiros mil reais ou mais, você com certeza vai querer ir para um nível ainda mais avançado e lucrativo. E nesse webinário a gente vai trazer um dos maiores especialistas do Brasil para te dar dicas espetaculares. E o bônus número 4 é o Influpix. Crie banners e artes espetaculares com rapidez e sem precisar contratar um designer usando a nossa ferramenta especial para a criação de design para redes sociais. Um banner feito com o Influpix pode fazer você vender muito mais. E não se esqueça, ao garantir acesso ao método Superstar, você vai ter afiliação garantida nesses produtos exclusivos. São produtos de amostras grátis, com 75% de comissão. Esses produtos estão numa plataforma secreta e hoje apenas 5 top afiliados têm permissão para promovê-los. E ao entrar para o método Superstar, você também poderá entrar para esse seleto grupo e ganhar 50 reais ou mais por cada venda mas se você deseja promover qualquer outro produto não tem problema algum o método superstar também funciona para vender o que você quiser cosméticos consultorias infoproduto dropshipping serviços e-commerce e tudo mais que você pode imaginar bora recapitular aqui tá tudo que você recebe ao investir no método superstar agora buscador Hubble, Sindicato Secreto, Fantástica Máquina de Vendas, 10x, o Criador de Chat Pages, você vai receber como bônus o Estudo de Caso, você vai receber o Webinário Expert, você vai receber o Remarketing Sniper e você vai receber o InfluPix. Se você somasse o valor de tudo isso, você teria que desembolsar R$ 3.776, mas hoje, você não vai precisar investir R$ 997, reais, nem 497 e nem mesmo R$ 197. Reais. Exclusivamente hoje, você vai levar tudo isso com garantia total e livre de riscos, por um valor extremamente baixo. Dessa tela e escolha um plano. Você pode parcelar esse valor irrisório em até 12 vezes. E aí, cada parcelinha vai custar menos do que uma latinha de Coca-Cola. Bem geladinha. E se você ainda não se convenceu, aqui vão 11 razões para você, ainda hoje, começar o método Superstar. Primeiro, ferramenta exclusiva que busca influenciadores lucrativos. Segundo lugar, faça a parte do sindicato secreto e promova produtos campeões. Terceiro, tenha acesso a um treinamento que já gerou milhões. Quarto, é 100% online. Não precisa instalar nada no seu computador. Quinto, comece um negócio lucrativo com poucos cliques, sexto, o custo é praticamente zero para você começar, sétimo, tudo que você precisa em apenas um pacote econômico, oito, você pode fazer tudo do seu celular, 30 minutinhos por dia para começar são suficientes, nove, você não precisa pagar nenhum tipo de mensalidade, dez, isso foi criado por profissionais experientes e com resultados expressivos e onze, é totalmente atualizado e com táticas que funcionam hoje. Essas 11 vantagens geram resultados como esses que você está vendo aí na tela. É sério. Não existe nada no universo que entrega tanto conteúdo e tanto valor quanto o método Superstar, por um preço tão baixinho. Mas agora você precisa se decidir. Você se compromete a investir apenas 30 minutos do seu dia nesse projeto? Se você disser sim e seguir todos os nossos passos, nós garantimos 100% que você pode ganhar dinheiro antes da semana terminar, pois restam apenas duas opções e a sua resposta vai apontar qual rumo a sua vida vai levar nos próximos meses. Seja sincero, você quer manter tudo como está agora e continuar buscando uma solução mágica que nem sequer existe e só serve para te trazer frustração? Ou você está afim e decidido a fazer parte do método superstar e construir um negócio fácil real lucrativo e que funciona praticamente no piloto automático não perca o bonde da história a hora certa de começar a vender muito através da internet é hoje porque amanhã pode ser tarde ha, e se você ainda está um pouquinho inseguro fica bem tranquilo porque você tem garantia total e não corre nenhum risco teste o método sem risco nenhum você está coberto pela nossa garantia incondicional de devolução do seu dinheiro se você enfrentar algum problema técnico com o nosso software isso é muito raro informa a gente e a gente entra em ação para corrigir o mais rápido possível e a gente também vai tirar qualquer dúvida que você tiver rapidamente beleza mas se mesmo assim você decidir que o superstar não é para você e desejar o um reembolso a gente vai entender a gente duvida que isso acontece, tá? Mas se for da sua vontade, basta informar que a gente reembolsa você. Tudo aqui é por nossa conta e risco. Garanta acesso já! Buscador Hubble, Sindicato Secreto, Fantástica Máquina de Vendas, 10X, Estudo de Caso, Webinar Expert, Remarketing Sniper, influpics O valor de tudo isso seria mais de 3 mil reais quase R$ mil Mas hoje é por aquele precinho mínimo que você está vendo no final da página. Não perca essa grande oportunidade. Se você busca uma vida com mais liberdade e abundância, se você busca uma forma séria de empreender, se você busca resultados rápidos, o método Superstar é o que você precisa. Clica agora e garanta já o seu. Nós estamos te esperando lá dentro.